Olá pessoal, vamos fazer agora um exemplo utilizando a API remota do Copélia. Estamos abrindo aqui o nosso simulador educacional, temos um outra, outro tipo de API remota, então vamos fazer um exemplo aqui usando essa B0, né? B0. e nós vamos verificar que não é tão simples utilizar essa API. Iniciaremos aqui pegando um manipulador robótico, vamos fazer um exemplo com o um manipulador. Vamos selecionar aqui em robôs não móveis, né? Aqui o um manipulador, vamos colocar aqui em qualquer ponto. Então, esse modelo aqui, né? Temos aqui a informação do modelo, ele foi a cortesia da FIP Robotics, né? FAP Robotics, e ele pode ser colocado aqui um modelo de garra. Bom, vamos lá. Vamos dar um OK. Primeira coisa que nós temos que fazer, temos que ir em Ferramentas, para pegar aqui e selecionar a nossa API. A nossa API, a B0, né? B0, a API desenvolvida, uma API recente, né? Eles vêm desenvolvendo desde a versão 4.0, e o pessoal quase não utiliza essa API, porque não é tão simples de utilizar, apesar de afirmarem que é uma API muito versátil, melhor que as anteriores. Bom, então nós temos aqui o nome né, da API, o canal ao qual nós vamos fazer a comunicação, isso aqui é sempre muito importante. Se quisermos mudar o nome do canal, nós podemos fazê-lo aqui, basta trocar o nome e pressionar aqui em Restart Note. Né? Vamos atualizar o nome do nó, mas não iremos fazer isso neste exemplo. Vamos deixar aqui do jeito que está. Bom, então nós temos a API aqui. Toda vez que queremos saber detalhes, basta dar um clique aqui e nós temos os detalhes. Agora nós precisamos trabalhar no script. Se nós pressionarmos aqui, ele irá simular um código em lua. Veja aqui, ó, está vendo a movimentação? Ele está executando o código em lua, que está aqui no script. Se nós queremos parar o script, basta ir aqui. No, no, no script, clicar aqui, né, no início da árvore aqui, do principal aqui, da, nós temos o nosso cenário, nós temos aqui um, uma árvore aqui gerada pelos filhos aqui do nosso programa principal, né, da nossa árvore aqui principal. Bom, se eu quero desabilitar... Eu vou, seleciono aqui e clico aqui. E vou desabilitar o script. Fecho, pressiono aqui, vejam, ele não executa. Então vamos parar, voltaremos aqui no script e vamos habilitá-lo novamente, só desmarcar aqui. Bom, vamos lá. Esse manipulador, ele possui aqui sete estruturas, sete braços, mas ele possui aqui apenas seis juntas. Então nós temos a junta aqui. Vamos dar um clique aqui. Podemos ver a primeira junta aqui, a segunda junta, esse eixo. Então a primeira ele gira, né, no sentido horário ou anti-horário aqui, é, de forma horizontal temos esse eixo aqui que irá girar aqui na vertical, o terceiro eixo será aqui também girando na vertical, ele não gira, ele não tem aqui uma junta que, que gire o bloco, esse aqui é como se fosse um bloco só, e temos uma junta, então temos a primeira aqui na base, a segunda nesse eixo, e a terceira nesse eixo aqui. Temos ainda a a junta 4, esse aqui gira né, na horizontal. Depois nós temos aqui o quinto, que vai girar aqui também, né, na nossa vertical. E nós temos o, a sexta junção, que é o giro desse bloco aqui de cima. Dessa estrutura, desse braço de cima. Tá ok Então nós temos seis juntas neste modelo. Vamos lá. Vamos abrir o código. Esse aqui é o código em lua, ok? Então, temos aqui o código em lua, temos aqui o código que foi executado, nós não vamos querer usar nada disso aqui, tá? Então, nós vamos pegar e vamos excluir tudo, vamos deletar. O que queríamos fazer? Precisamos de um código ainda em lua, vou pegar aqui no, nas anotações aqui que foram feitas o código, vamos copiar tudo aqui, vou dar um ctrl C, e vou dar um CTRL V aqui. Então nós temos aqui, eu já vou explicar essa, esse código aqui. Então nós temos um código em Lua. Esse código em Lua irá chamar o nosso código, irá interagir com o nosso código em Python. Então vamos pegar aqui o, o em Python, vamos fechar aqui por enquanto. Ele já está salvo, Ele é salvo automaticamente. Vamos pegar, abrir então a nossa IDE, Python, e vamos ver o código que já fizemos aqui para adiantar em Python, então exemplo para API B0 manipulador, vamos abri-lo, ok, Lembre-se que vocês têm que ter todos aqueles arquivos em uma pasta, né? Para poder rodar a API. Então, vamos minimizar isso aqui também. Vamos voltar aqui para o nosso simulador. Vamos abrir o script. Deixa eu abrir aqui. Então, vejam. Nós vamos colocar aqui uma função. eu dei um nome aqui de execute o movimento. Aí nós vamos ter um retorno aqui de uma ID. Nós temos aqui o um movimento a executar, acrescento 1 um, e mudo o valor da ID. E termina aqui a execução. Uma função dados do movimento, né? não precisa dos dados de movimento. Todos os dados, né? nós também vamos ter aqui um retorno aqui. MoveData. Nós vamos ter aqui uma função syscall Vamos dar uma olhada aqui. Um script filho encadeado, né? Ele é segmentado em coleções de funções de retorno de chamada. Então, nós temos aqui a função principal, que é a syscall que é a que nós estamos utilizando aqui, ó, no nosso código aqui no, no Lua, para fazer a interação com Python. E essa função será sempre executada quando o triad começar, até pouco antes do triad terminal. Isso pode ser no início da simulação, mas também no meio da simulação. Então, é uma função obrigatória, tá ok? Vamos continuar aqui com o código. Então, é iniciado, aqui o nome do sinal, a gente dá um nome na comunicação, né? Para haver comunicação entre a API e o código aqui em lua. Aí nós temos aqui um pequeno código, tenho observado o pessoal, zera aqui as coordenadas de velocidade, aceleração inicial, a juntas tudo menos um também é, está em estado inicial. Temos aqui a instrução stream Signal, onde nós iniciamos então a comunicação entre o nosso código em Python e o Lua, né, através da API. Aqui ele vai setar aqui as seis juntas, né, que eu falei para vocês. Então, ele vai fazer o seguinte: ele vai obter aqui o estado de simulação, vai iniciar o, o estado de execução, vai verificar movimentos a executar. Nós temos uma ID aqui local, é, vai começar a pegar todos os movimentos, se o tipo de dado é movimento, move. Ele irá buscar aqui as coordenadas das posições para juntas, para velocidade, para aceleração, dados de movimento. E se os dados de movimento for de outro tipo, ele vai executar uma outra função. Em nosso caso aqui, nós não estamos usando esse tipo aqui, pontos. Né? Aí ele vai, se já tiver com todos os valores ele seta aqui o sinal de string, ou se não, ele vai encerrar aqui, chavear o string encerrando a sequência, ele vai voltar à posição inicial, ok? E aí vai encerrar. Vamos dar uma olhada no código feito em Python. Então, nós temos aqui o nosso código em Python, nós vamos importar a biblioteca B0 Remote API, Vamos importar a biblioteca de matemática, vamos importar, não precisava importar time, mas vamos deixar aí, importar time, vamos então aqui fazer aquela função, né? nós temos aqui, vamos chamar API, vamos iniciar a comunicação: né? cliente e servidor. Essa, isso nós fizemos no vídeo anterior, tá ok? Vamos dar o um nome aqui, a variável, o nome do sinal p-arm-id executado, para indicar que foi feita a execução né, do, do programa de movimentação. O nome do manipulador, p-underline-arm, vamos dar uma olhada aqui, vejam, vamos fechar, vejam que o nome aqui do filho, principal do encadeamento da estrutura aqui do manipulador robótico, é p underline se eu colocar um outro nome aqui, eu não irei executar o programa. Ele não vai reconhecer. Eu poderia ter dois manipuladores robóticos e aí acionar um primeiro, depois executar todos os movimentos, acionar um segundo manipulador. Se eu colocar aqui um nome diferente, aquele nosso não irá movimentar. Bom, vamos lá. Então, nós definimos duas funções a espera de execução do movimento, é, nós temos aqui a chamada de retorno de movimento executado, e aí nós temos as funções em que eu vou subscrever o nome do sinal recebido do servidor, ele vem em bytes, vou converter para ASCII, tá? então eu vou receber aqui, vou começar a comunicação, vou iniciar a comunicação, e aí nós vamos ter aqui por parte do servidor, Vamos ver o código aqui. Ele vai enviar aqui PARM ID executado, executado a comunicação, o sinal, né? O encadeamento aqui das comunicações. Uma vez que ele informar receber aqui, eu vou converter para o ASCII e vou ver aqui. Se ele for verdadeiro, eu vou, então, re, é, responder, né? Quando uma resposta está disponível no buffer aqui, eu vou iniciar a sequência aqui de, de operação. O que ele vai fazer, então? Então, ele vai receber, vai converter, ele vai pegar esses parâmetros aqui mais abaixo, vão ser colocados aqui numa outra instrução, temos aqui as variáveis de ajuste, a velocidade, aceleração velocidade máxima nós vamos ver que ele, ele trabalha aqui com radianos tá é, aqui a coordenada de velocidade nós temos um dois três quatro cinco seis né juntas né é, aqui tem uma instrução client sim syncs start simulation é aqui ele está iniciando a simulação Aí espera a execução de movimento, ler, nós temos aqui a, a hora que o nosso servidor ele indica aqui então para iniciar a simulação, ele vai iniciar a hora que ele receber isso aqui, ele vai iniciar aqui, vai manter tudo em zero inicial, vai mandar então a mensagem para cá também, e aí vai ver a primeira sequência de movimentos, aí a configuração aqui, nós temos então os movimentos, aqui nós temos então em radianos, π, né? radianos, π sobre 180, nós podemos ter em graus, mas aqui ele interpreta como radianos, por isso está na forma de π sobre é, 180, para converter aqui melhor para a gente entender em termos de graus, né? Se eu mudar, se eu jogar graus aqui direto, vai acontecer uns erros. Ele até executa, fiz um teste aqui, mas ele depois não para o, a sequência, ele fica dando erro toda hora. O primeiro aqui já coloquei o um valor, 90. Os outros eu deixei zerado para vocês verem primeiro o movimento do, da primeira junta. Dados do movimento, temos aqui a variável dados do movimento, que vai alimentar com a sequência de movimento, ID, o tipo, a configurações de coordenada, velocidade, velocidade máxima, aceleração máxima. Eu vou chamar aqui né, todas as, as variáveis. Aqui Aqui eu deixei uma velocidade bem lenta, né? coloquei 10, a gente poderia colocar 100, aqui 150, para ele ir de forma mais rápida, mais veloz. Tá? Tudo em radianos, π né? sobre 180. Temos, então, uma vez ele executando o movimento, temos aqui a, a chamada do, da execução dos movimentos. Eu alimento, eu comando a sequência dos movimentos e depois executo os movimentos. Eu chamo aqui a sequência de movimento para dar uma espera de movimento. Ele vai acontecer de ter aí uma espera. tá E aí depois nós mandamos parar a simulação, encerrar a simulação. Tá ok? Bom, vamos ver como é que funciona isso daqui. Eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Vamos rodar. Então, run, o F5, ou eu seleciono aqui. Nós temos que estar com o B0 resolver em execução. Tá? Ele está girando, vejam. Nós já temos aqui a demonstração, né? Vamos aqui, ó. Ele encerrou. Vou fechar aqui novamente. Vou executar para vocês verem. Então. Aí, executa o movimento aqui na primeira junta. Tá ok? As demais não estão atuando. E encerrou. Tá? Vocês podem ver aqui na janela do resolver, que ele conecta o servidor, ele publica, ele subscreve, tá? ele desconecta, ele para, né? então ele executou, parou, ele obedeceu as sequências do nosso código. tá Ok? Bom, vamos lá, vou minimizar aqui, não pode fechar, senão ele é não executa mais nada, vamos lá no nosso código, vamos colocar aqui, ó. vamos agora ver o outro eixo, Vou zerar aqui e vou colocar um outro valor, vou colocar 90 nesse outro aqui. Vamos salvar ou minimizar e vamos rodar o módulo novamente. Ele agora irá mexer esse eixo aqui, ó tá vendo? Essa junta. Encerrou, ok? Olha lá. E agora vocês podem fazer isso com os demais, né? Só para checar aqui. Né? O próximo. Salva. Deixa eu... Vou um para rodar. Agora foi esse daqui. Nós não temos junta aqui. Tá? A junta está nesse ponto, ok? E é assim, pessoal, vocês podem agora fazer os testes, ensaios que vocês quiserem. Este aqui é um exemplo usando a API B0 eh, Remote, né? Nossa API remota B0. nós temos uma outra API que nós vamos falar depois. Ah, outras coisas aqui que eu não falei. tá aqui, então... A API regular, né? Nós temos aqui o SynSetStringSignal, né? Ele seta os valores, então ele tem o primeiro nome do sinal, o nome do valor. O valor lá é uma string e eu posso pôr comprimento também, tá ok? Então, vou tirar essa daqui. Ali tinha também um outro comando que nós tínhamos... Eu não deixei anotado aqui. Então, nós vimos lá no código também que nós tínhamos esta instrução aqui, ela é definida, né? definir as funções de retorno né? da chamada, via esse comando aqui, quando tem alguma informação no buffer, tá ok? Tava lá no nosso código, eu não vou abrir agora, vocês depois dão uma olhada, que era o, o sync Spin Once, foi na hora que a gente estava fazendo a conversão, quando chegam os bytes do nosso servidor para o cliente. Então aqui, ó, no, próximo, no próximo vídeo, nós iremos ver aqui a API. Nós vimos a B0, B0, né? baseado em remoto API, né? API. Agora vamos ver a Legacy, Legacy Remote API, uma API legada. Isso fica para o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Até o próximo.